Só retomando aqui esta brevíssima nota de boas-vindas, portanto, estamos no terceiro e último webinar deste ciclo de três, não é verdade? Começámos de uma forma, um bocadinho, com problemas técnicos no primeiro webinar que foi dedicado a apresentar o arquivo.pt, prosseguimos depois já sem problemas para um segundo de dimensão mais técnica, que procurou dar a conhecer as ferramentas para bem publicar, para poder bem preservar. E hoje continuamos, salvo eu, aqui um bocadinho essa dimensão técnica com o Dr Ricardo Basílio, no sentido de eh, dar, partilhar conhecimento e ferramentas também para arquivar na web, não é? em, em forma de trabalho autónomo. A ideia é um bocadinho essa, dar a conhecer esta plataforma e dar também a conhecer as ferramentas que cada um, com mais ou, ou maior ou menor prática, pode utilizar para autonomamente prosseguir esse trabalho. E que trabalho é esse? No fundo... Eh, a nossa comunidade de museus, é um trabalho que nos diz respeito a todos, não é? enquanto instituições culturais e não só, que é, mas sobretudo das instituições com uh, uma natureza uh, de casa de memória, não é verdade? Preservar aquilo que, também que é um, parte da sua história institucional, que é a sua presença na web através de, das suas páginas web. As, as páginas web são um instrumento fundamental de comunicação dos museus com os seus públicos e, ao mesmo tempo, e também nessa medida, acabam por ser parte importante da história do museu enquanto instituição. Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao terceiro webinar deste ciclo, eh, de, dedicado ao tema Património Cultural na web, Presença Online dos Museus, e desta vez com um, um tópico muito específico que é eh, nós mesmos, sem sermos especialistas em tecnologia, sermos capazes de arquivar a web pelas nossas próprias mãos e de uma forma completamente compatível com os arquivos da web. A minha função no arquivo.pt é curador digital e eu não sendo engenheiro, até foi este um dos motivos que já em 2018 me levou a aprender esta ferramenta e depois a partilhar o conhecimento em muitos webinários já apresentei dezenas de vezes este tutorial e espero que hoje vos seja útil. Portanto, o objetivo é mesmo este, utilizar ferramentas do webrecorder.net para gravar páginas no próprio computador num formato normalizado. Eu dividi esta apresentação nestas partes, mas a que nos vai ocupar mais tempo é a primeira, que é um tutorial em que das ferramentas todas que esta, este nome, o webrecorder.net, tem, vamos utilizar uma que se chama archiveweb.page e vamos dedicar aí grande parte deste, deste tutorial a, a ver alguns casos de gravação. Espero que seja interessante e depois, então, no final eu explicarei porque a nossa atenção a esta ferramenta. Farei um comentário sobre o formato do arquivo da web, aquele formato normalizado, que é o formato WARC, ou então WARC. E, e falarei do, desta ferramenta aplicada ao arquivo.pt que nos permite gravar páginas na hora através deste serviço Safe Page Now e uma menção também para quem pretende gravar sites inteiros. Portanto, parte 1, webrecorder.net, é este nome que nós precisamos saber. E vamos eh, usar de todas as ferramentas o arquivo webpage para ver vários casos gravar uma, várias páginas, veem algumas referências, deixo-vos aí o monitor, tem Twitter, tem Facebook, vídeos do YouTube, 3D, eu adaptei os casos um pouco uh, às necessidades e àquilo que eu percebi, que eram os sites dos museus. Conteúdos gravados atrás de formulário, estas coisas que referimos em, em, em sessões anteriores, vamos tentar passar por elas. Esta é a página do webrecorder.net, se forem à web, e espero que o possam fazer durante esta sessão. Não se prendam só à, à minha demonstração, se sentirem que é útil ir já experimentando como é que funciona e o conseguirem, estejam à vontade, poderão sempre rever as, as demonstrações posteriormente. No entanto, eu vou tentar explicar o mais concretamente possível como é que isto funciona. E vou aplicar uma ideia geral a tudo, que é Vamos cumprir, tal como se faz no arquivo.pt, as três fases da preservação da web, que é gravar, depois armazenamos e depois há um processamento que permite reproduzir. Uh, em todos os processos de preservação, mesmo sem ser os do arquivo da web, há algo semelhante a isto. As três fases de preservação, muito genericamente, evidentemente. Podemos pôr aqui outras, como a seleção e tudo, mas gravar, armazenar e reproduzir. Vamos tentar... Uh, uh, passar por estes passos e a primeira coisa a fazer, digo-vos que esta às vezes nem sempre é fácil nos tutoriais, que eu quero online e reparem que isto é um tutorial online, vamos ver, vamos ver como, é que, como é que a mensagem passa deste lado do ecrã para esse, mas mesmo a nível presencial é uma dificuldade por vezes alguém instalar uma extensão, seja ela qual for, ou instalar um programa. Vamos ver então, este é o primeiro passo, se conseguirmos este, já já temos, já temos o dia ganho, não é? Então vamos lá. Isto é uma versão videogravada, e a primeira coisa é, vou criar uma pasta no meu computador, e a essa pasta vou dar o nome de meu arquivo na web. Esta é uma ideia para, criar, para sugerir que estou a criar um arquivo da web local. E o que vou fazer vai ser, vou gravar páginas com arcavo webpages armazenar e depois vou reproduzi-las com uma ferramenta de reprodução do, do, do meu conteúdo. Sendo assim, eu posso usar vários browsers, mas no Safari, por exemplo, não funciona. Para quem tem um Mac, no Firefox também não. Para quem tem um Mac, funciona instalando browsers baseados em Chrome. Por exemplo, o Edge, se instalarem o Edge no vosso Mac, já podem instalar. Ou então o Opera, eu vou usar o Google Chrome. Portanto, tem que ser eh, browsers baseados em Chrome. Então, é simples. Vou ao site do webrecorder.net e, e aí tem os produtos eh, desta suite de gravação de, da web. Vou escolher archiveweb.page. Archiveweb.page tem muita informação, é uma ferramenta aberta, gratuita, e vou escolher a versão extensão, extensão de browser. Ou seja... Eu, ao escolher esta versão, eu vou instalar e vou criar um botãozinho lá na minha, no, no meu browser e vai ser esse o ponto de partida para as minhas gravações. Veem ali do lado direito, superior, tem lá já o sinal que desapareceu, por isso tenho que pôr ali um pino, um alfinete, depois do, de o terem instalado, para ficar sempre visível. Simples, não é? E estamos prontos a começar. Vamos aqui a este símbolo da casinha e... Estamos prontos com o ambiente para começar a gravar a gravar no Archive WebPage. Eu sei que isto não é fácil e por isso vou repetir a instalação. Desta vez vou instalar no Edge, porque sei que muitas pessoas usam o Edge como browser. É simples. Vou ao WebRecorder, escolho a extensão Archive WebPage. Clico ali para obter a extensão e vou escolher a versão Extensão. Para browser, instalo, é o mesmo processo e o símbolo vai aparecer lá no lado direito em cima, vai desaparecer, mas eu vou torná-lo visível, conforme os browsers. Uma outra referência, há pessoas que não gostam de instalar coisas no computador, é muito fácil de remover, podem remover indo à gestão das extensões e quando quiserem podem remover, por isso não se assustem, podem instalar à vontade esta extensão no browser, que não vai comprometer a vossa máquina. Eu sei também que em, em muitos casos no vosso posto de trabalho pode haver limitações à instalação. Eu quanto a isso, eh, apenas posso transmitir-vos este conhecimento, estejam atentos o melhor que, que conseguirem, e depois em casa no vosso computador podem experimentar esta, este tutorial que é muito útil em todas as circunstâncias, e muito mais para o vosso contexto profissional. Agora eu vou fazer uma demonstração a começar progressivamente. Primeiro, uma página. Eu vou gravar uma única página. Tenho o meu arquivo webpage instalado e agora vou demonstrar como, a partir do meu ambiente de trabalho, eu arranco para a gravação de uma página no arquivo webpage. Vamos lá começar. Então, é simples. Vou ao meu browser, o meu é Google Chrome. Lá em cima, no lado direito, lá está o botão da extensão. Entro pelo símbolo da casinha, que é a HomePages, e imediatamente vou aqui para o lado esquerdo, onde diz Create New Collection, que no, fim, no fundo é a criação de uma pasta para uma sessão de gravação. Dou um nome a esta sessão de gravação, vou-lhe chamar Demo, gravar uma página, e pronto, já tem ali uma pasta para a minha sessão de gravação. E agora, para gravar, é um botão azul. É azul, é original. E, e nesse, nesse início de gravação, eu vou pôr aí o um endereço da web que eu quero gravar, neste caso, um ponto de partida que é o Museu Nacional de Arte Antiga. E pronto. Bastou a página descarregar no meu browser e o conteúdo está gravado. Posso parar a minha gravação, indo lá no lado direito, parando a gravação, e dizendo que eu obtive 5 MB de uma página só que tem, por acaso, 64 URLs, links para outras páginas que eu não gravei. E agora a segunda parte. Gravei. Vou fazer sempre isto muitas vezes. Vou verificar se o que eu gravei ficou bem gravado. Volto ali e ver o que eu gravei ficou bem gravado. Isto, tecnicamente, já é uma página do passado, porque já tem ali uma data posterior àquela em que eu gravei, eh, anterior eh, à, à hora atual, não é? Agora, terceira parte. Gravei, vou repetir isto muitas vezes, vou fazer o download para o meu arquivo da web que está no ambiente de trabalho, para aquela pasta. E vou fazer o download nesses formatos que aí me é oferecido. Devo dizer que, e aí está, fiz o download nestes formatos, e eu já vou falar disto mais lá para a frente, o que é este formato que tem, termina num ponto WACZ, o Z e também o formato WARC. Vamos esclarecer isso lá mais para a frente, não se preocupem agora com os formatos. Gravámos, portanto, uma página que já está no nosso arquivo da web, no meu arquivo da web, no ambiente de trabalho. Simples. Vou então agora subir o nível, é um reforço, é a mesma coisa. Gravar várias páginas, é simples. Estou no meu browser, do lado direito superior, abro a extensão Archive Webpage, crio uma nova pasta para esta sessão de gravação, que vou-lhe chamar, neste caso, demo, gravar várias páginas, mas desta vez, em vez de uma página, já tenho aqui a pastinha, gravar, em vez de uma página, vou introduzir ali o link do, do Museu Nacional da Arte Antiga, em vez de uma página vou gravar a página inicial, que já está gravada, mais duas. Dou um clique, dou outro clique na página das exposições e pronto. Tenho três páginas gravadas nesta altura. Parei. 8 megas, 3 páginas, que têm as 3 182 URLs, que é uma informação que a aplicação nos dá da quantidade de ligações que existem. Agora vou repetir o processo. Gravei, vou verificar se a minha gravação ficou bem feita. Volto ali e cá está, tenho a página de partida que eu dei, mais duas, duas, que foi aqueles dois cliques que eu dei. Portanto, tenho três páginas. Tenho três páginas, agora o que é que eu faço? Apenas confirme. Estão a ver aqui. Funciona bem. Mas na página da educação que eu não cliquei, o que acham que vai acontecer? Na página em que eu não cliquei, não houve gravação, portanto, a aplicação, o arquivo webpages diz-me que eu não gravei. Terminada a gravação, vou adquirir para o meu arquivo da web estes uh, conteúdos no formato o uh, z e WARC que eh, o Archive WebPages me dá para fazer o download. Como vêem, o meu arquivo da web está a crescer, já tem, já tem quatro fecheiros. Muito bem. Adiante, progressivamente, é uma demonstração sobre como gravar muitas páginas. E eu, quando digo muitas, são mesmo muitas, eh, e exige um procedimento um pouco específico. Quantas páginas têm, ou quantos links têm uma página web? Tem muitas. O procedimento é o mesmo, crio uma pasta para esta gravação, tenho uma pasta para a gravação de muitas páginas, e vou introduzir o link de partida. Página Nacional do Museu de Arte Antiga, mas desta vez a página das coleções, porque eu sei que é uma página que tem muitos links, e eu quero gravá-los todos. Então, a técnica é, em vez de ir clicando, sem mais, convém abrir novo separador. Novo separador, e faço isto cinco vezes. É uma forma controlada de fazer gravação. Parei a minha gravação e eh, vou verificar se eh, a página inicial, mais aqueles cinco novos separadores, ficaram gravados. Cá está, página inicial, cinco separadores que eu gravei, de uma forma controlada, sem me perder na navegação, consegui gravar. Este tutorial ensina-nos que podemos acrescentar também... Isto aqui já estou, estou a verificar ainda, eh, que a gravação que fiz eh, ficou bem feita, mas eu dizia eu que neste tutorial, nesta demo, eh, nós podemos acrescentar à nossa pasta de gravação novas gravações. Fiz uma há pouco e agora vou acrescentar novos conteúdos. Eu vou lá colocar de novo um Museu de Arte Antiga na página das coleções. Eu tinha gravado em baixo as cinco primeiras e agora vou continuar a minha gravação controlada, eh, seguindo eh, em baixo, abrindo novo separador, abrindo novo separador, abrindo no separador. E esta forma de abrir novo separador é uma forma muito útil para gravar páginas de uma forma controlada que tenham muitos links. Quando terminamos, podemos verificar que nesta página, nesta página já não estão apenas as 5 que eu gravei, mas estão, estão as outras 5 que eu acrescentei. Tendo ficado uma delas repetida. Agora eu vou fazer o download destas páginas, mas vou fazê lo seletivamente, ou seja, como eu sei que há uma página repetida, eu posso determinar que não quero eh, aquela página para fazer o download, e assim vou colocar estes fecheiros, estes conteúdos gravados eh, no meu arquivo da web, que assim vai ficando cada vez mais rico, com muitas páginas. Para ficar, fechar os separadores, é eh, um processo muito rápido lá em cima, Uh, botão direito do rato, fechar separadores à direita. E pronto, aqui, ficam todos separados. Isto é muito útil quando, quando, por exemplo, um site tem muitas notícias uh, que depois apontam para ver notícia completa, ou ver mais. E então, uh, esta é uma forma de gravar a página que indica isso, os, os resumos, mas também de gravar as páginas de destino. E por vezes são centenas de páginas que estão ali linkadas e esta forma de abrir uma nova, nova tab é muito útil. Aqui um pequeno controle de tempo e de avanço no nosso tutorial. Portanto, nós até agora vimos gravar uma página, gravar várias páginas, gravar muitas páginas, se tivermos eh, já instalada a extensão Archive WebPage. Não sei se há, se há dúvidas, estão a acompanhar isto que estou a dizer. Eu olhei agora para o chat se houver assim alguma coisa que falhou mesmo, podem, podem indicar no chat, e eu tentarei olhar para lá. Agora eu vou continuar a falar das redes sociais, que, há, que são aquelas, aquelas plataformas que nos encantam quando se fala da, da, da preservação da web. Uh, Tem o seu um interesse. Então vamos, vamos continuar aqui a nossa demonstração. Redes sociais Twitter, e eu coloquei o Twitter em primeiro lugar porque é aquela que funciona um pouco melhor na gravação. Então, vamos começar a rede Twitter. É muito simples, já estamos no archive Webpage, vou criar a pasta especificamente para gravar o Twitter, uma sessão de gravação para o Twitter, porque as organizações, por vezes, publicam muito nesta rede social, e apenas preciso do endereço da página Twitter do Museu Nacional de Arte Antiga, Coloco ali o endereço e pronto. O conteúdo está automaticamente a ser descarregado no arquivo webpages. Está a ser ali gravado, ali é um processo. E quanto ao Twitter, há algo interessante, que é, se abrir naquela caixinha de controle, tem um botão que é piloto automático, autopilot. Ao clicar, reparem, ao clicar, o que é que ele faz? Automaticamente já está preparado para fazer rolar a página e abrir os postos e descarregar o conteúdo do Twitter. É uma forma automática de gravar o Twitter. Vem o conteúdo a aumentar, já vamos em 16 MB, quantos URLs? Mais de 500 URLs, tudo feito de uma forma automática, pelo rolamento automático que o arquivo WebPages preparou especificamente para o Twitter. Parei a minha gravação e agora vou verificar o que é que é o objetivo da minha gravação. Cá está... Tudo muito bem apresentado. Já estou a ver a página do Twitter, uma página já passada, gravada. E realmente funciona. O arquivo WebPage mostra, reproduz a página e mostra que está tudo a funcionar bem. Como vem com os vídeos, imagens em movimento, isto é muito bom. É uma forma de gravar o Twitter de fora para dentro. Reparem, foi um pormenor que não referi logo. Estou a guardar o Twitter de fora para dentro. E, portanto, agora resta uma última parte, que é adquirir esta gravação que eu fiz do Twitter. E de fora para dentro porquê? Porque eh, nos arquivos o princípio deve ser gravar conteúdos públicos, se for, para serem expostos publicamente. Ora, gravar o Twitter de fora para dentro significa eh, algo semelhante como ir na rua e fotografar a fachada de um prédio. Se eu quiser fotografar no interior do prédio, já não posso fazê-lo, não é? Nós conhecemos a API do Twitter, conhecemos o, o twark, todas essas coisas, mas esta forma de, de abordar a gravação do Twitter pode ser muito útil para as instituições que produzem conteúdos no Twitter e querem ter uma memória das publicações que fizeram. Isto feito sistematicamente ou periodicamente é interessante. Agora, eu vou andar aqui para trás, neste slide, vou, vou propor outra coisa para considerarmos que é, e se eu gravar o Twitter com login? é a mesma coisa, entretanto vou comentando, o processo é muito semelhante à gravação do Twitter sem login, mas desta vez eu fiz o login primeiro, coloquei o endereço do, da página Twitter do Museu Nacional da Arte Antiga, reparem que aqui já tenho dados do meu perfil, já é o Ricardo Basílio, já agora aproveito para arranjar seguidores, não é tem aqui as pessoas que seguem, tem aqui, tem aqui os assuntos para você e outros dados de perfil ou, ou outras interações. Significa que a ter em consideração quando gravamos redes sociais ou conteúdos atrás de login, é que podemos deixar passar na gravação conteúdos de perfil, conteúdos relacionados com o perfil. E não é o nosso interesse. Portanto, a regra é gravar possivelmente conteúdos públicos. Eu aqui já estou naquele processo de de verificar se o que gravei ficou bem. Já sabemos que esta ferramenta poderosa, de facto, grava bem. Aqui, como vê os dados do perfil, mas, por acaso, não, como eu não cliquei a mais nada, também não ficou gravado. Mas atenção aos dados do perfil, em, aos dados do utilizador em, em aplicações que pedem login, porque quando as guardamos, devemos guardar à parte. Conteúdos privados guardam-se para serem vistos privadamente ou só a nível institucional, internamente, e conteúdos públicos, assim entendemos, devem ser, esses sim, podem ser expostos publicamente. Julgo que, que, isto, que isto é um aspecto interessante, não só para o Twitter, mas também para o Facebook. Facebook. O Facebook é uma rede poderosa, onde as instituições publicam, muitos conteúdos por vezes produzem esmeram-se eh, nos conteúdos para publicar para o Facebook, porque o Twitter permite apenas publicações curtas, o Facebook eh, publicações mais longas. Eh, compreendemos que o Facebook seja uma plataforma preferida das instituições. No entanto, esta demonstração é para, é para, comentar, é para comentar a gravação no Facebook podemos gravar, funciona um pouco como o Twitter, basta sabermos o endereço da página de Facebook, neste caso do Museu Nacional da Arte Antiga, os conteúdos descarregam eh, no arquivo webpage e são conteúdos verticais, por isso, se são verticais, podemos utilizar o AutoPilot, portanto, o piloto automático que está adequado ao Facebook para eh, que os conteúdos sejam descarregados. E isto é isto é fabuloso podermos fazer uma gravação destas, podermos ter uma imagem dos conteúdos que publicamos no Facebook, uma imagem da produção institucional através do Facebook. Parei o piloto automático e agora, insistindo em alguns procedimentos, vou verificar e aqui neste ambiente do arquivo Webpages posso verificar que os conteúdos estão gravados. Isso podem ser reproduzidos. Passo agora à terceira fase, que é adquirir uh, aqui estes conteúdos para o meu arquivo web, que está no meu ambiente de trabalho. A questão uh, aqui, uh, desta gravação, qual é? Uh, gravei, funciona neste ambiente do arquivo webpage, e a questão é, será que o Facebook retirado do seu contexto, do contexto do browser, e colocado, num arquivo da web, vai funcionar. A experiência tem-nos dito que é muito difícil a reprodução do Facebook no contexto dos arquivos da web. O Facebook está preparado para ser visto por... no seu contexto, para ser visto por utilizadores. Quando se retira este contexto ao Facebook, aquilo está feito de uma maneira que os conteúdos não rolam verticalmente, e no arquivo da web as páginas que gravámos no Facebook sobre candidaturas de presidenciais, por exemplo, durante as eleições. Depois, quando vamos reproduzir, é muito difícil reproduzir, só, só reproduzimos uh, a primeira parte dos postos. Portanto, temos estes problemas todos e julgo que poderão uh, deparar-se com esses problemas quando fizerem a gravação e quando quiserem reproduzir esses conteúdos mais tarde. Uh, vou continuar... Aqui, agora com um balanço, terminei esta abordagem às redes sociais, não são as únicas. Há o Instagram, por exemplo, eu nem tentei, porque o Instagram é extremamente difícil de, de, de guardar. Nós gravamos, mas depois a reprodução é impossível. O Instagram reforça mais ser uma ferramenta para pessoas quando ele percebe, digamos assim, que está a ser gravado por uma máquina de fora para dentro bloqueia portanto, não nos deixa reproduzir os conteúdos. Estamos assim no nosso tutorial e eu acrescentei aqui algumas demos sobre esta temática, por exemplo, animações 3D, como funcionará. Reparem que eu estou a dar-vos casos que podem experimentar. Eu não estou a dar a solução para a gravação das páginas web, estou a dar as ferramentas para que possam ver como funciona, colocar questões, dúvidas e tudo isso para irem conversando, ou enviarem-nos algum mail ou telefonarem-nos a perguntar, para irmos partilhando ideias sobre como trabalhar com ferramentas avançadas de gravação da web, e digo-vos que esta, que esta é das melhores. Gravar animações 3D. Fiz uma experiência, e reparem no resultado. Repetir o processo, criar página, grava gravar animações 3D, e introduzi aqui o endereço do MUDAS Museu Virtual, que é um, um museu eh, da Calheta, na Madeira, que tem na sua página de entrada eh, este... este conteúdo eh, que, com o qual podemos interagir. Eh, um, portanto, algo em 3D, eu não, não percebo muito bem a tecnologia, eh, mas eh, é uma exposição virtual muito agradável. E a questão é, será que isto é gravável? É só questão de experimentarmos. Reparem que eu comecei a gravar. Estou aqui até a navegar em algumas páginas. E depois da gravação, é sempre o mesmo. Eu vou parar a gravação. E a fase seguinte, 54 megas. Também indica ali 390 ligações para algum conteúdo. Agora vamos verificar. Gravei, será que posteriormente isto é reprodutível? E surpreendentemente, parece que sim, ficou gravado. Por vezes temos estas, estas surpresas e isto é interessante até para ver como falávamos ontem, falávamos no último webinar. Reparem que até tem uns erros aqui. O Pedro Gomes dizia-nos que há certas tecnologias que não não são boas para gravar. É esta avaliação que temos que fazer. Neste caso, correu bem, ainda apesar de ter aqueles erros, e portanto eu vou adquirir para o meu arquivo da web. Portanto, este balanço entre o que é que eu publico no meu site, que benefícios vou ter de publicar um, algo neste formato, e o balanço com a preservação da web é algo que as instituições Vão, vão trabalhando com o tempo. Neste caso tivemos uma boa surpresa, foi possível gravar. Fiz também uma experiência com gravar dados atrás do formulário, se bem se recordam, no, no webinário passado sobre boas práticas, nós dizíamos que os conteúdos no website devem estar o mais possível abertos, terem um link direto e não estarem atrás do formulário. No entanto, isto às vezes, por exigências, ou da construção do site, ou do próprio sistema que estamos a usar, não há outro remédio senão mesmo ter conteúdos atrás de formulário. E a questão é, será que são gravadas? Portanto, fiz uma experiência uh, usando o MatrizNet uh, e vamos ver o resultado. É gravar conteúdos atrás de formulário. O MatrizNet é uma... É uma, é, um, é uma base de dados é uma espécie de catálogo uh, sabendo pesquisei por Berlinda e o que eu tenho são registros eu, primeiro uma, um painel com os resultados da busca e depois são registros será que eu vou conseguir registrar uh, toda esta navegação que fiz preenchendo primeiro um campo, preenchendo primeiro um formulário, vamos verificar tem a página de entrada tem toda aquela navegação, o que me interessa é será que eu Gravei conteúdo atrás de formulário? Sim. Ou seja, consegui gravar um registro, um registro uh, deste inventário. Um registro tem o um identificador, a resposta seria, para gravar uh, todos os registros de uma base de dados, apenas uh, me bastaria ter o um link com o identificador no fim e eu conseguiria ter um, uma cópia, isto pode ser útil em alguma ocasião, para gravarem também conteúdos atrás de formulário. Outra coisa que cá coloquei, gravar dados geográficos. Vou dizer assim genericamente, mas eh, vou dar um exemplo, mas refiro-me também àquelas zonas dos sites que por vezes apresentam localização e aparece o um mapa do Google Maps, que é um serviço externo. Ou então mesmo dados de, de informação geográfica, de sistemas GIS, que por vezes são inseridos nos sites, e quando vejo alguns sites desses, uh, fico, uh, fico com muitas dúvidas se é possível gravá-los ou não. A maior parte, infelizmente, não, não é possível gravar os conteúdos para onde esses mapas apontam, porque nos obrigam a entrar dentro, da, da, dentro daquela zona do mapa, a ter uma interação que depois não é gravada, que depois... Uh, Uh, aqui o software gravador, como por exemplo o arcavo webpages, não consegue lá chegar. Bem, Exemplo, vou então correr este exemplo. Conteúdos georreferenciados. E encontrei este sobre o Museu de Lisboa. Isto é, um, é uma página de, do portal de dados abertos uh, da Câmara Municipal de Lisboa. Está muito bom. Procurei aqui o Museu Nacional de Arte Antiga. Como sabem, é ao clicar que vem aqui esta, esta, este, este, este formulário. Em compensação, eles têm aqui esta folha de dados que representa os dados que estão no mapa. Já não é mau, portanto, 26, 27 megabytes foram gravados. Ou seja, quando eu vou reproduzir, não consegui não gravar o mapa, mas pelo menos consegui gravar a tabela de dados onde há muita informação útil, concretamente os sites uh, de, dos museus. Falta ali uma coluna... Ao lado do site, devia ter ali, podia ter ali uma coluna para enriquecer a tabela, que era a versão de, deste URL, deste site, uh, preservado no arquivo.pt. Seria interessante, já agora fica a sugestão. Uh, mas, mas estão a ver como uh, em dados geográficos temos alguns limites, mas também temos algumas possibilidades. Uh, reproduzir os conteúdos gravados. Nós fizemos diversas gravações, eu aqui abreviei, e agora tenho o meu arquivo cheio. Vamos ver o que aconteceu. Como reproduzir uma vez que tenho o meu arquivo da web já recheado de ficheiros? Reparem, adquiri para o meu arquivo da web local estes ficheiros, uns que se chamam WARC, outros que se chamam WAZ são ficheiros de arquivo da web e agora para reproduzir é muito simples vou ao webrecorder.net e eles têm uma ferramenta que se chama Replay Web Reparem o Replay Web ao clicarem é um é um site é um HTTP que para o meu browser eh, traz logo todas as funcionalidades que eu preciso para ler estes ficheiros. Portanto, com esta ferramenta basta -me ir lá buscar um fecheiro daqueles que eu gravei, neste caso vou procurar o das animações de 3D, da visita virtual, e reparem como no meu browser, com esta ferramenta Archive WebPage, eu consigo reproduzir os conteúdos, se bem que ainda com aqueles, aqueles erros ali de, de resposta, porque ele está fora do contexto. O que se entende e se tolera, mas de facto ficou aqui uma uma boa representação eh, da gravação que eu fiz. Mas esta, esta forma de reproduzir conteúdos utilizando o, o, esta, o Archive WebPage, o Replay WebPage, como eu mostrei há pouco, aquela ferramenta que o WebRecorder nos dá para ler fecheiros em qualquer lugar, sem instalar nada, ou para enviar a um amigo a, a dizer olha, eu enviei-te estes fecheiros que eu gravei, por favor, vê se estão bem usam o replay web page que eu mostrei anteriormente. Mas imaginem que agora eu estou, eu estou em ambiente totalmente local, com a internet desligada, e quero ver apenas a um nível local, sem os conteúdos saírem para fora no meu ambiente, que eu pretendo reproduzir estes conteúdos. Como é que eu posso fazer? É isto que este vídeo, que esta demo vos mostra, que é o seguinte. Em vez de eu utilizar o replay webpage, como vos mostrei anteriormente, vou ao webrecorder.net e vou utilizar de novo o archive webpage, mas com a diferença, vou utilizá-lo na versão desktop app, ou seja, vou utilizá-lo como uma aplicação que eu instalo no meu próprio computador. Portanto, vou instalar um exec, um ficheiro executável, no meu ambiente de trabalho. Só vos dou aqui algumas imagens. O computador reclama, diz que não conhece esta aplicação, podem confiar, é uma aplicação segura para reproduzir. E o que é que essa aplicação faz? Faz exatamente o que vimos anteriormente, permite-nos ir buscar à nossa, ao, nosso, ao meu arquivo web, ao meu ambiente de trabalho, que o que que desejo ver. Neste caso eu vou, vou insistir no mesmo, vou buscar aquele do um museu das mudas, o Museu Virtual, e em ambiente totalmente local, eu estou a ver isto. Vou insistir, vou importar outro fecheiro, neste caso vai ser o Twitter, do Museu Nacional da Arte Antiga, e em ambiente totalmente local, deixo aqui o vídeo correr um pouco, é... Eu estou a ver isto em ambiente totalmente local, mesmo que isto estivesse desligado à internet. Reparem o endereço lá em cima. E esta é a utilidade de, de uma ferramenta que nos permite não só gravar, por acaso, webpage, como também eh, ter diversos ambientes, inclusive o ambiente totalmente local para ver as nossas gravações. Ah, tem aqui esta.. Eh, na continuidade disto, não é bem uma gravação, mas é. Sobre as potencialidades de gravar páginas que nós achamos interessantes e mostrá-las, incluindo-as nos nossos repositórios digitais. Nós incluímos nos nossos repositórios digitais, nos vossos, PDFs, imagens, imagens em movimento e outras representações dos objetos. Por que não? incluir também gravações de websites. Por que não incluir fecheiros WARC, daqueles standardizados da web? É muito simples. Cá está um exemplo de um projeto, e vou deixar-vos depois a referência, Arquipélago, que está um repositório digital, e entre eles, eles inseriram, inseriram a possibilidade de se reproduzirem também os fecheiros gravados da web. Isto é fabuloso, esta possibilidade. Ou seja, os sítios web ganharam cidadania também uh, nos repositórios digitais. Como fazer isto? E isto é um apelo também às, uh, aos fornecedores de produtos para bibliotecas digitais uh, a experimentarem esta implementação de, de um código que é muito simples de, de instalar e que permite ler ficheiros de arquivo da web, fecheiros gravados. Esta é uma referência, foi a melhor que eu vi até agora, de duas pessoas importantes. Uma é da Universidade de Stanford e outra é o criador do Web Recorder, Ilia Kramer. Portanto, eles explicam neste vídeo, muito rapidamente, como é que isto funciona e até o enquadramento e a diferença entre reproduzir páginas gravadas da web no meu repositório, nos nossos repositórios, e grandes arquivos como o Internet Archive ou o Arquivo.pt, eh, dizendo que uns são eh, um modelo, constituem um modelo centralizado, e estes de, de reproduzir eh, ficheiros gravados da web em, em repositórios permite um modelo descentralizado, em que as instituições, por exemplo, podem gravar um conjunto de páginas, articulações de páginas, e mostrarem autonomamente eh, no seu repositório. Uh, isto é muito fácil de fazer, uh, isto até num, até num sítio web, uh, até num simples sítio web WordPress, muito pequeno, uh, é possível inserir uma página web. Esta página web foi uma experiência que eu fiz, num, gravei a página das comemorações dos 500 anos de Magalhães, gravei apenas uma página para ter a certeza que funcionava. Ali tem a data 17 de fevereiro de 2022. E inseri esta, esta página, mostrando-a, embebendo-a dentro do meu site web, que é um site WordPress, um simples site WordPress. Só para ilustrar as potencialidades disto. Terminei esta parte. Não sei se, não sei se estão a, a ver potencialidades para usarem na vossa parte. Se não havendo perguntas são 4h22, e eu, como tinha dito, a parte do tutorial era aquela que ocuparia mais tempo, e eu preparei uma parte final, e esta tem a ver com a justificação, digamos assim, por que razão utilizamos o webrecorder.net e o que é o webrecorder.net. Ora, o webrecorder.net tem este lema, web archiving for all, isto são alguns pontos da sua história, em 2016, era parte do projeto rhizome.org, na altura tinha um i e um o no fim, webrecorder.io. Eu conheci esta ferramenta nesta altura, logo no princípio, e a verdade é que eu não sabia bem para que é que servia, mas, mas na verdade ela servia para muito, este projeto Ryzen. é um projeto do New Museum of Contemporary Art de Nova Iorque, Se não é assim eh, o nome da instituição que era um, museu, era um museu de arte contemporânea que tinha obras de arte eh, produzidas diretamente para a web e então eh, sites mais dinâmicos precisavam de ferramentas com maiores com capacidades do que os arquivos tradicionais, como o, o, o Internet Archive, para capturar estes, estes sites. E o eh, webrecorder.io, nessa altura, era a ferramenta que o fazia. E então um museu de arte contemporânea, teve esta preocupação de integrar este projeto para gravar e ter alguma memória destes projetos no seu acervo. Que é interessante. Continuou e em 2019 o Web Recorder tornou-se independente do projeto Horizon, independente naquele sentido, não ficou só a trabalhar para o projeto Horizon, e, e, e depois eh, continuou a dar suporte a ao, ao uma coisa que entretanto veio a substituir aquele nome, já não se chamou Web Recorder, mas passou-se a chamar Conifer, que é um serviço que já tenho a certeza que todas as pessoas que cá estão, algumas já conhecem Conifer. E então o que é que o Web Recorder faz? O Web Recorder fornece o software que o Conifer usa para gravar, Páginas web. E qual é esse software? É, é o arquivo webpage é, é o mesmo. Que é um software que é, é muito utilizado para vários projetos. O arquivo.pt também utiliza software do webrecorder.net para reproduzir as suas páginas, para as gravar. Portanto, é, isto é software disponível para toda a comunidade, como diz bem ali o lema ou a máxima arquivo da web para todos. E em 2020 surgiu como webrecorder.net, uh, tem conseguido diversos apoios, uh, ultimamente teve, ainda esta semana, um apoio de instituições americanas uh, mais, no valor de mais de um milhão de euros, portanto é um, é um projeto com suporte de várias instituições, como já vou mostrar-vos. Aconselho a que sigam o canal Twitter deste projeto que nós conhecemos conhecemos os seus autores são, são nossos amigos, nossos colaboradores porque também é no Twitter e não, não é só nesta conta e que estão os arquivistas da web partilham muita, muito conhecimento através do Twitter portanto, no fundo webrecorder.net é, é este software que é aberto que é centrado no utilizador não especializado como vêem, qualquer pessoa pode gravar páginas web e que fundamental produz formatos normalizados. Uh, o que funciona uh, ali funciona também no Internet Archive e no arquivo .pt. Portanto, tem esse alto grau de compatibilidade. E uh, é apoiado pela maior organização, pela principal organização dos arquivos da web no mundo, que é o International Internet Preservation consórcio uh, que teve a sua, uh, o seu encontro anual em. De, em em abril, portanto, é um software muito acarinhado na comunidade dos arquivos da web. E ali estão, estão os produtos deles, depois podem familiarizar-se. Como disse o arquivo, o arquivo colabora com o webrecorder.net e até dá-lhes feedback como é que funciona o seu software e nós estamos muito agradecidos por haver este, este software tão bom e outras instituições que vêm aí dão muito crédito. E é por isso que. Estamos a recomendar esta aplicação e os próprios autores do Web Recorder concordariam se no futuro houvesse uma ferramenta melhor que esta, que usássemos outra para fazer as nossas demonstrações. Portanto, o objetivo não é se centrar centrar numa ferramenta, mas assentar é centrar-nos num processo. As ferramentas mudam e atualmente esta é a melhor, se no futuro houver outras ferramentas melhores para gravar a web, pois usaremos e mostraremos como utilizá las o webrecorder.net eh, cumpre aqueles passos que definimos no, no princípio. Gravam páginas web, armazenam e produzem aquele fecheiro standardizado, warc que é o formato eh, standard da gravação da web, e, eh, e depois reproduzem eh, o software que lá, atrás, que lá está sempre, é algo designado genericamente para o como podem ver até quando vão ao arquivo, há lá uma palavrinha no link arquivo.pt barra e logo a seguir o portanto, É simplesmente o software que reproduz, como vêem, o webrecorder.net eh, tem eh, tudo isso incluído. Agora vamos ao formato. Formato WARC e distingui-lo do outro que nós também descarregámos eh, para não haver qualquer confusão. É muito simples. O formato WARC significa Web Archive. Até 2009 era apenas ARC mas depois este foi desenvolvido e atualmente é um ISO, é independente de plataforma e uh, pode ser reproduzido, como eu tinha dito, uh, por software, não tem que ser só um, pode ser reproduzido por software, que é específico para reproduzir uh, este tipo de conteúdo. Uh, a distinção aqui neste tutorial foi o seguinte, quando eu dizia para descarregar os nossos conteúdos e adquiri los para o nosso ambiente de trabalho, para o meu arquivo da web, eu dizia, descarreguem vários formatos, depois já vou explicar, e aqui está a explicação. Portanto, o ARC é o standard para ser lido por qualquer arquivo da web. É o ficheiro que enviariam, por exemplo, para o arquivo.pt, para integrar no arquivo. E o outro que eles dão para download é o ACZ, que é uma especificação do formato, ou seja, é fechar o ARC mais mas um processamento que eles acrescentaram e que está preparado para ser lido por ferramentas específicas, como por exemplo o Archive WebPage ou o Replay WebPage, que nós vimos quando nós vamos reproduzir o ARC-Z, está tudo direitinho, tudo indexado e, e está, já, está, já tem um certo processamento. Uh, espero que esta, esta distinção seja bastante clara. Depois, se tiverem dúvidas, por favor, transmita-nos. Este slide é exatamente isto que eu disse. É exatamente isto que eu disse. E reparem, vou começar ali do lado, do lado esquerdo, em cima. Eu descarreguei, por exemplo, um AXE, que, que é esse cheiro específico para ser lido pelo, pelo Web Recorder. Isto significa aquele Z no fim significa que é um zip. É um zip. É o, é o ARC Archive Collection Zip. Portanto, é um. É um zip que tem lá dentro várias coisas. Se conseguirem abrir o zip, o que vão ver lá dentro é algo como aí nesse, nesse segundo retângulo à direita. Já tem um processamento, já tem uns índices, já tem algum processamento. Ok. Depois, se forem ver na parte dos dados, vão tentar, dentro desse ficheiro, é o que eu quero dizer, vão tentar encontrar onde está o ar, não é onde está o óleo é onde está o arco, vão tentar abrir, se for um zip, abrem outra vez, porque estes conteúdos, uh, estes conteúdos são comprimidos para ocuparem menos espaço, e, e, e portanto, voltam a abrir outra vez, e o que é que encontram lá dentro? Encontram um fecheiro WArc, que eu abri de propósito e, e descomprimi, uh, fui à procura, a ver o que é que tinha, a ver o que é que havia dentro do, do fecheiro WArc, para vos poder demonstrar, eu aqui estou a usar um exemplo que demonstrei quando falei para a Câmara Municipal de Sines, para o Arquivo Municipal, portanto, usei este print. O que, é que dentro, o que é que há dentro de um fecheiro WR? É apenas um registro, na vertical, um depois do outro, do que vai acontecendo quando nós estamos a gravar um, uma página web. E isto também é interessante verem, fica gravado o dia e a hora, Fica gravado, fica gravado muita informação sobre, sobre o próprio processo de gravação. E isto dá algumas garantias que são da ótica do, ou são, estão na perspectiva dos arquivos, querem saber dados sobre a proveniência, querem ter a certeza que há integridade. Pronto. Julgo que dentro disto, Uh, há uh, muitas potencialidades e até está-se a desenvolver também uh, o formato para ter uh, outras valências, como, por exemplo, a assinatura ou algum tipo de certificação. Bem, e, e o que é que tem lá dentro? No fundo, dentro do, do WArc tem tudo o que a página ou a gravação precisa para funcionar. Tem também o código HTML, tem o código do estilo da página e os scripts, têm tudo e é isto que vão ver lá dentro. Infelizmente nós não precisamos, não precisamos lidar com este código, porque isto é a parte mais técnica e os arquivos da web tratam do processamento. Terminei agora a distinção entre, os, entre, os, entre o formato, os formatos que podemos descarregar do Arcaio WebPages, e agora vou mostrar-vos algo fabuloso, que yeah. é... Algo que se chama Save Paginal para gravar no arquivo. É uma ferramenta que permite gravar conteúdos neste momento, mas diretamente no arquivo. E, resumindo, é o arquivo webpages dentro do arquivo. Uma pequena demo. É simples. Vão ao arquivo e aqui do lado esquerdo tem o um botão Gravar Páginas. Colocam aí um, o link que pretendem, como no archive webpages. Pronto, o conteúdo está a ser gravado, podem dar uns cliques, eh, podem fazer a navegação, todo este conteúdo está a ser, nesta altura, descarregado no arquivo, cada clique é cada gravação, está uma gravação clique a clique, mas como eu expliquei, eh, nós podemos dar vários cliques, mas perder-nos na navegação, por isso, para uma gravação sistemática, recordo, abrir nova tab, também nesta, nesse site de abrir nova tab, abrir nova tab. Quando acham que terminaram a gravação, basta carregar no botão concluir e há uma mensagem dizendo que estes conteúdos ficarão em breve disponíveis no arquivo. Nós temos tentado que seja nas próximas 48 horas, por vezes pode demorar um pouco mais, mas reparem como isto é interessante para poderem, em qualquer lugar, mesmo indo no autocarro, pegar no, pegar no vosso smartphone até e... Eh, colar um link neste serviço e gravar uma página que os usos pareceu imperdível. Por isso, o que eu recomendo, é uma dica, eh, podem criar no vosso computador, no vosso ambiente de trabalho, um atalho, para não terem que, eh, que demorar tempo quando encontrarem um atalho para esta página, o endereço é arquivo.pt safe now, em vez de irem lá clicar no botão. Ou mesmo no telemóvel, eu já tenho no meu, um, um atalho para, para o meu ambiente de trabalho quando quer gravar alguma página basta lá carregar coloco aqui esta parte final que é Browser Tricks que responde à pergunta e se eu quiser gravar um site inteiro o meu site tem 10 mil links eu vou clicar 10 mil vezes a resposta é Browser Tricks é uma ferramenta eh, também do Web Recorder é um crawler muito fácil de usar muito intuitivo que eh, faz os conteúdos passarem por um browser. Atualmente é esta a técnica eh, mais avançada para gravar sites web, porque os, os sites são feitos para pessoas e as pessoas atuam onde? Em browsers. Por isso, os conteúdos passam por o browser e conseguimos captar as interações do site. Tem vários perfis de recolha, Eu posso gravar uma única página, mas também posso gravar todos os links de um domínio e posso personalizar. Eu já experimentei, já criei um guia para não especialistas, é claro, a documentação oficial é melhor e se tiverem na vossa equipa um técnico, podem, podem pedir-lhe que vos ajude neste trabalho. Eu fiz uma experiência uma vez de instalar no meu próprio computador, neste, no qual vos estou a apresentar, esta aplicação, só para vos mostrar que é mesmo muito simples. Isto é uma, é uma aplicação que funciona no, no software Linux, portanto, tem mesmo que pedir alguém que vos ajude, em que eu preparo as ferramentas para isto uh, funcionar, vou aqui adiantar um pouco mais para a frente, uh, arranco, arranco esta aplicação, uh, a, a mim interessa dizer-vos que, uma vez isto a funcionar no meu computador, há uma interface muito simples, em que eu, Uh, faço um pouco o que já estamos habituados. Aqui é dar-nos os dados da recolha que eu vou fazer. E quando eu crio uma nova recolha, uma coisa que se chama crawl, que é de um link de partida e depois ele a partir daí uh, segue aqueles links, como vimos no webinar anterior. Neste caso, eu gravei uh, o sítio web da Câmara Municipal de Lisboa, numa altura em que estava a preparar uma demo para essa organização. E o que eu escolhi foi eu quero gravar todos os links de uma página. E então, adiantando assim um pouco para a frente, o que aconteceu foi que uh, isto é um pouco permite-me gravar e permite-me, ao mesmo tempo que está a gravar, eu, humano, consigo ver o que está a acontecer durante a gravação, que é o que é algo muito interessante. Uh, isto é o Browser Tricks a trabalhar, e se, eu, uh, e se eu quiser ver tudo isto a funcionar, uh, no final consigo ter todos os links em cerca de 20 minutos uh, disponíveis para, para descarregar. E é um, é um software que nesta versão ainda não está, ainda, ainda não está uh, já não está atualizado, isto já foi uh, em maio de 2020, mas atualmente já está disponível. Portanto, falem com os vossos técnicos, se quiserem ter versões frequentes dos vossos sítios web em ambiente local. Conclusão, grave os seus conteúdos em formato normalizado, reutilize e analise em contexto local, contribua juntamente com os arquivos da web para a preservação da memória histórica contactem, contem connosco para vos apoiar eh, nesta aprendizagem usando ferramentas gratuitas com o archiveweb.page e inscrevam-se, eh, arquivo.pt inscrever. Muito obrigado por terem eh, assistido a esta sessão, espero que tenha sido útil para o desenvolvimento dos vossos trabalhos e eh, valorização da memória institucional, nomeadamente eh, guardando os conteúdos eh, produzidos no âmbito da vossa atividade. Obrigado.